Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, beleza? Tudo bem com vocês? É... Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui Eu quero te mostrar as duas maneiras tá? que você pode é... ganhar dinheiro né? é... fazendo, vídeos, é... fazendo vídeos para o YouTube ou outras é... plataformas Tá bom? Mas antes, eu quero aí te, é, te pedir que se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos e lógico, como você vai gostar desse vídeo, você possa dar o seu like, tá bom? E também, lembrando, o curso de ranqueamento de vídeos do Erivelto, o pulo do gato, tá? que tem muita estratégia legal, muita ferramenta e tem ajudado várias pessoas, tá? Que tem adquirido o curso, a arranquearem os seus vídeos e muitas técnicas que existem no curso do Eritel eu uso aqui, ó, é, no meu canal mesmo, tá? Então é bem legal, tá bom? E se você quiser saber mais o link está aqui na descrição, beleza? Lembrando também é, que se você Quiser conhecer a monetize, tá? É, se você souber, quiser conhecer mais sobre a monetize, quiser fazer um cadastro na monetize, conhecer os produtos, tudo que a monetize tem a oferecer, também eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? É, então existem é, duas formas, tá? de você é, trabalhar com os vídeos no YouTube. Tá? A primeira forma delas é você trabalhar é, buscando ganhar dinheiro com o Google Adsense, tá? E como que funciona isso, tá? O Google Adsense ele é uma parceria que o YouTube, né, ou o Google faz com os criadores de conteúdo, né, é, como eu, como você, é, e é, eles colocam nos seus vídeos, né, as propagandas dos anunciantes que tem na plataforma, né? E eles separam uma porcentagem desta, desta propaganda que apareceu no seu vídeo. Eles vão é, repassar isso para o criador de conteúdo. É, existem regras, tá? É, existem coisas que o criador de conteúdo não pode fazer, como por exemplo. É, copiar vídeos de outras pessoas, né? é, também se você falar muito palavrão, é, existem uma série de regras, tá, que o YouTube ele passa para você, né, e que você, se você quiser seguir o programa de parcerias é, do YouTube, é bom você segui-las para não ser penalizado, tá bom? É, há uma coisa aqui, o tempo, né? O tempo, o seu canal precisa crescer, tá? Para ele colocar, pois então você tem que ter pelo menos 4 mil horas é, de conteúdo visto, né, pelos seus assinantes, e pelo menos mil é, inscritos no seu canal. Esse é o requisito básico para você ter é, o para ser selecionado ou ser, estar apto ao é, programa de parcerias do Google AdSense, tá bom? Eu tenho dois canais que são parceiros do YouTube e, e tem, é, eu recebo o AdSense, tá? E, mas não foi fácil, a gente tem um certo tempo, os dois canais aí eu tenho desde 2013, né? então tem muito conteúdo muito vídeo né? então realmente foi um trabalho árduo aí aí tá? eu continuo fazendo para é, os canais tá bom e e aí tem também é, você pode trabalhar com produtos tá produtos é, oferecendo produtos oferecendo serviços o melhor mesmo é produzir é, é você oferecer produtos tá produtos digitais Tantos da, tanto da Hotmart, é, Eduz, Monetize. Se quiser conhecer a Monetize, o link está aqui ó, na descrição, beleza? E, e tem também de parcerias como Lomadi, é, Magazine Luiza. Você pode é, ser um parceiro Magazine Luiza né, também. Oferecendo produtos, tá? e fez a venda, eles pagam a sua é, comissão, a meu ver ele é melhor do que o Google AdSense, tá? é, mas você também tem que ter audiência e você também tem que ter, é, tem que criar conteúdo interessante para essa audiência, né? não basta apenas você fazer é, é, oferecer produtos, produtos, produtos, tá? Mesmo porque a sua audiência, ela se cansa disso, né? Então, é muito interessante você colocar sempre, é, você falar sobre determinados assuntos, né? Por isso a importância do nicho, de uma boa escolha de nicho, né? Então, é assim. Então, essas são as duas formas. Google Adsense, que demanda de tempo e demanda de determinadas regras do YouTube Ou é, você pode trabalhar com parcerias, né, vendendo, oferecendo produtos Através do seu próprio conteúdo no seu canal, tá Então, essas são as duas formas Eu, é, particularmente, eu prefiro a segunda forma, tá e a forma que é melhor mesmo Você não tem, apesar de, de você também ter que seguir regras Para não ser excluído do seu canal É uma forma melhor de se trabalhar, tá? É, então, é isso aí Você que decide aquilo que você acha melhor para você Eu prefiro a segunda forma Eu tenho eu trabalho com as duas, mas eu prefiro a segunda Tá bom? Se você gostou aí do vídeo, dá seu like Inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos. Quer fazer algum comentário? Link na descrição. Aí você na descrição, o um link de comentários. Você pode fazer o um comentário que você achar legal aí. Tá bom? E lembrando, curso ranqueamento de vídeos do Belt, o link aí ó, na descrição. Beleza? É isso aí. Um grande abraço a todos e até mais.